Um desgraçado desse, um corrupto, sem vergonha, um bandido, um miserável, derrotado, covarde. Um sujeito desse deveria entrar na polícia, deveria entrar na cadeia, um miserável desse. Ser bandido, seu um derrotado. Percebeu a autossabotagem de Valdemiro? Visto que ele sempre prega que, quando alguém é ofendido, precisa liberar o perdão e esquecer as ofensas. Vamos ver ele afirmando isso.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 mexe com o homem de deus e o senhor é um profeta eu sou amigo particular do deputado daniel silveira o deputado daniel silveira todo sabe o que aconteceu com ele e antes dele ser deputado ele num ato insano ele fez um vídeo lhe desafiando e lhe condenando e falando coisas horríveis a seu respeito. E aquele vídeo circulou todo o Brasil e eu me lembro que aquilo lhe causou muitas dores, muita tristeza porque o senhor viu a morte de perto e alguém fazer um vídeo duvidando daquilo. E eu me lembro das suas palavras até hoje. O senhor disse, um homem como este não deveria ser policial. Um homem como esse deveria ser preso. Os anos passaram, Daniel Silveira tornou-se deputado federal. E o Brasil todo sabe o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira, que foi preso. E na verdade... Para muitos, quem prendeu o Daniel Silveira foi aquele ministro. Mas na verdade, antes dele foi uma palavra de um profeta. De um profeta que liberou uma palavra no mundo espiritual. E eu passei uma mensagem, um áudio para o deputado Daniel Silveira. E disse, Daniel, apóstolo Valdemir é um homem de Deus, é um homem santo de Deus. Rapaz, procura o apóstolo. Se arrepende E apóstolo Ele me mandou esta mensagem Que com muito respeito a ele E ao senhor eu quero ler Ele diz aqui Bom dia meu amigo Sim, eu tive esse problema Foi uma bobeira De momento Que me arrependo bastante Gostaria em um momento De poder me desculpar Fui maduro e agia em um impulso muito de momento, já senti isto e não gostaria de manter esse episódio, te agradeço enormemente por isto, se puder, transmita a ele, ao apóstolo, meu sentimento e que há tempos quero conversar com ele e pedir perdão, contudo ainda não tive esta oportunidade mas peça para ele me perdoar. Deputado, eu te perdoo em nome de Jesus Cristo. E o senhor pode vir aqui que eu vou lhe abraçar e lhe abençoar. E o senhor vai ver como a bênção de Deus vai, faz bem a todos nós. Eu te perdoo. Só que isso está superado, deputado. O senhor está perdoado, o senhor está abençoado.